Olha só, não é muito a minha cara a parte esportiva, embora tenho tenha tentado, né? Quem me segue aí tem visto que eu estou firme na academia, mas aqui na CIES a gente viu algumas coisas muito legais. Vou tentar dar um resumo do que a gente viu aqui no Esportes Tech. Vamos lá, é uma área focada em toda essa temática né, de esportes. E aqui eu tenho uma gama de expositores que estão trazendo aí várias inovações nesse setor. Uma das coisas interessantes que eu tenho visto aqui, muita utilização de vídeo, de detecção de vídeo, usando inteligência, usando computação, usando visão computacional, para que? Determinar movimentos. Então, saber se eu, por exemplo, estou fazendo aqui na ponta, ó, a gente tem o pessoal com uma esteirinha de yoga, que tenha o posicionamento, a marcação para você fazer o exercício. Mas também tem um com câmera, que você pode fazer na sua casa. O que é muito interessante? que por exemplo, a gente vê um, um negócio que cresceu bastante, né? Que é a pessoa fazer esporte em casa. A gente está falando de quê? De uma pandemia, onde eu tenho uma gama de coisas, eu não consigo sair de casa e aí eu tenho que estar tá utilizando. Então aqui, ó, a gente tem uma série de coisa. Aqui eu estou mostrando um pedacinho dessa área de esportes. Mas, gente, tem bastante coisa aqui. Bom, continue acompanhando aí, a gente. Estamos fazendo uma cobertura aqui para você, tentando trazer o que a gente consegue aplicar dentro do seu negócio. O negócio da Crazy Tech Labs é levar a tecnologia para dentro do seu negócio. E é nesse ponto que a gente está tentando fazer a cobertura aqui da CS, como a gente vem fazendo desde, sei lá, 2015, eu acho. Nos sigam aí, dê uma olhada no canal, tem muito mais vídeo lá. Pessoal! Estamos aqui com a Jesse da Yogify e ela vai explicar um pouquinho a ideia né, do que que tem aqui por trás. Que tem bastante tecnologia. Eu estava falando that we have a lot of technology here, right? Yes, so much technology at CES. It seems to grow every single year. Yes, yes, yes. <laughs> What are you are presenting here and what they can expect from your brother? With this company, um, we have an awesome product right now on the market. It is this yoga mat here. It is a smart yoga mat, so it uses a pressurized system to feel where your hands are, your feet are, and it can tell you to adjust via an app that comes with the bundle that you purchase. So using AI technology, it can tell you that you're doing something right or doing something wrong. Okay. And in April, we're actually launching a smart mirror as well as a camera device that you could hook up to your TV that the AI optics will be able to see your upper body so it tells you whether you're doing things wrong or right up there as well and it's good because you can do it your own home Yes. and you, you do not have to present your body fit to the <laughs> others right right exactly it gives you motivation you don't yeah. have to do it in front of anybody else you can yeah. do it in the safety of your own home for you it, it doesn't matter because you were okay with the shape for me it's a problem it's a But some some gloves I'm not oh, good think front be fine. And, by, and doing the wrong exercises <laughs> worst thing to Well yeah. this will teach you um, I can give you a demonstration if you'd like Okay we do Yeah Okay let's see All right pessoal vamos dar uma olhada então no come isso aqui funciona It shows where my feet were supposed to be placed and that's where they are Okay so I did good so now it'll tell me to do this so I'll ready. and it can feel my breath Okay so Okay. And then I'm going to do one more move. It's going to tell me what to do. And it even tells you how many calories you're burning. That means I did it right. Perfect. Perfeito, obrigada. Super simples, sem problemas, yeah. obrigada. Obrigada. Enfim com a CES. <risos> Olha só, que parada diferenciada. Eu já tinha visto alguma coisa aí na web, mas aqui atrás de mim eu tenho um travesseiro que tem um microfone que detecta se você está roncando e faz o um movimento para que você levante a cabeça, modifique a posição e aí você pare de roncar. Para quem tem o problema, né, você sabe que pode sofrer de apneia, tem uma série de, de coisas aí correlacionadas. né? Então esse é mais um dos que trazem aí né, uma possibilidade de apoio, de auxílio aí para quem ronca. Vou fazer um teste aqui agora. Ok. E aí a app está tentando detectar agora qual a posição da minha cabeça. Ok, e ele já tá inflando aqui, ó, do meu lado, fazendo a cabeça girar já, ó, e aí ele vai inflando bem devagar, não é aquele soco, né, mas é bem, bem interessante o, o funcionamento aqui, e deve funcionar, né, o stand deles aqui é bem grande, acredito que tenha funcionamento. Good, very muito bom, obrigado. Bom, experiência diferenciada, né? A gente viu ali, né, quanto tava roncando, ele começou a inchar aqui na minha lateral e aí eu começo a mover a minha cabeça. Ou seja, algo, mais uma coisa aí tecnológica, usando som, né, usando áudio, processando esse áudio, ou seja, com inteligência por trás. Você pode dizer olá para o Brasil? Olá! Se eu não tivesse de calça jeans dentro da CES, eu ia achar que estava no momento de lazer. Que na mão, eu tenho um controle remoto de um vaso inteligente. Nesse cara aqui, eu consigo jato de água, eu consigo jato de ar, eu consigo aquecer a tampa do vaso tá? e dar descarga, ou seja, a gente está falando de algo com muita tecnologia, a gente está falando de um vaso sanitário com inteligência. Brondel está no mercado há 18 anos, então não é aquele ah, é um produto e tal, não sei o que, só chamando atenção, não, é algo que realmente é muito bacana, você mora numa cidade fria, Imagina, você tem um controle remoto que aquece o vaso. Bom, esse é um dos produtos deles. Aqui do lado eu tenho um circulador de ar que também elimina vírus. Tá? E ali eu tenho um outro cara funcionando. tá? E aí nesse cara aqui a gente consegue ver, por exemplo, né, como é que sai um jato de água aqui ó, para fazer a limpeza. Tá? Também com todas as funcionalidades e aqui um controle remoto, semelhante àquele que eu estava segurando. Ou seja, um outro modelo, né? mas de algo que a gente efetivamente vê tecnologia embarcada. 18 anos de mercado, está aqui dentro da CIS trazendo mais uma inovação. Não deixe de curtir o canal, não deixe de ativar o tal do sininho para que você receba, né, as novidades aí e tem muito mais vídeo, de muito mais coisa legal que a gente viu aqui na CES 2022.